Como escrever e declamar poemas com criatividade, originalidade, ritmo e estilo? No vídeo de hoje vou responder essas questões, revelando alguma das técnicas que tenho vindo a utilizar nas minhas criações poéticas. Vamos ao vídeo. <música> Olá pessoal, sejam bem-vindos à Alta Definição Poética. Eu sou Emílio Tavares Lima, escritor, poeta e comunicólogo. Mas mais do que eu sou, o que importa aqui hoje são os 5 segredos que eu tenho vindo a utilizar nas minhas criações poéticas. Agora, estaria porque por porque de revelar esses segredos. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas, principalmente jovens e não só, que também têm-me acompanhado, têm acompanhado os meus trabalhos e que gostariam de escrever, mas sentem uma insegurança uh, em fazê-lo, em comunicar, ok? Primeiro, antes de enumerar os 5 pontos, eu gostaria que tenha sempre presente que, por vezes, é necessário. Transpiração, para que possamos chegar à inspiração, certo? O primeiro ponto a enumerar é paixão. Paixão porque é necessário gostar daquilo que estamos a fazer. Tão simples quanto isso. Se nós, os criadores, não gostamos daquilo que estamos a criar, há grande probabilidade do leitor também não gostar ou detestar Pense embora que podemos não gostar e alguém gostar mas essa probabilidade é ínfima ok? então ao criarmos temos que colocar na perspectiva do leitor também e analisar e mensurar o nosso gosto e passar para a fase seguinte. Segundo ponto, é a originalidade, digo a originalidade porque é fundamental que sejamos genuínos na nossa criação, que a nossa criação reflete algo único, que alguém que conhece o nosso estilo vê, lê e conecta diretamente a nós isso sim chama-se a originalidade conectada a um indivíduo que já conhecemos o seu estilo certo? então para além da originalidade ser uma proeza do criador o contrário que é o plágio é um crime e não só ser o crime, é pronúncio da morte do artista. Digo a morte do artista porque ao plagiar está condenado ao fracasso total porque as pessoas conhecem por natureza a, a origem do estilo ou dos termos utilizados. Podemos ler e copiar técnicas dos outros escritores. É natural, é normal nós temos que aprender temos que aprender com os outros mas o aprender com os outros não nos dá direito de copiar a criatividade dos outros certo? daí é preciso ser original e ser genuíno terceiro ponto o ritmo mais do que rimas na nossa criação poética eu, pessoalmente é um ponto de vista meramente pessoal valorizo muito uma construção com conteúdo mensagem bem estruturada e com ritmo bem estruturada com cabeça, tronco e membros uma mensagem com princípio, meio e fim não com rimas forçadas Acaba por detrupar a mensagem e chega a roçar ao ridículo, como. Quarto ponto: a estética. A beleza estética de um texto pode captar a atenção do nosso leitor e convidá-lo a ler o texto do princípio ao fim. Quinto e último ponto. A paciência. A paciência é o segredo da criação poética. Porque a poesia é uma peça de arte. Não é um género qualquer. A poesia, uma boa poesia, é igual a uma peça de arte. E como qualquer peça de arte requer... Tempo e paciência na sua dilapidação. Dilapidação das palavras, dilapidação das linhas, dos versos, estrofes e do poema no seu todo. Tenhamos paciência na criação, sem pressa, na divulgação. Okay? Recapitulando, cinco pontos. A paixão, a originalidade o ritmo a estética e a paciência ok? vamos a um caso prático o que vou fazer agora é uma leitura de cima para baixo e de baixo para cima do texto sou pedaço teu calar-me enquanto sofres nunca Musa, pátria minha, Guiné-Bissau. Choro, canto, grito e resisto. Caio, mas levanto e insisto. É o amor que na alma dói. O amor que nutro por ti. Assim é o meu amor por ti. Tudo porque passas, juntos sofremos. Angústias, injúrias e penúrias. Todos os maltratos e destratos Todas as picadas e pancadas Por ser fragmento teu Por ti Contra gigantes e titãs lutarei Por ti Tantas batalhas com alas travei Por ti Tantas salivas e insónias suportei Tantos puxões da orelha da vida levei Tantos murros na ponta da faca dei Com aspiração em sulavanco Eterna ânsia do papel branco Que viva o dilema poético Levanto e enfrento o silêncio Cada noite que em mim cai Pois sou fragmento distante Amo-te incondicionalmente As saudades e desejos Mais profundas são de ti Quanto mais longe A célula a molécula tua. Sou a partícula ínfima. Pedaço teu. Ok? Uma leitura universal. De cima para baixo. Agora, vou declamar o mesmo poema. De baixo para cima. O que quero mostrar aqui. Não só a diferença entre as duas possibilidades de leitura. De cima para baixo e baixo para cima. Mas também... A diferença entre ler e declamar o poema. Ler com suporte. Ou não. E depois explico porquê. Ok? Vou fazer uma leitura ou uma declamação no sentido inverso. Certo? Pedaço teu. Eu sou a partícula ínfima. A célula.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 Tantos murros na ponta da faca dei, Tantos puxões da orelha da vida levei, Por ti, tantas salivas e insónias suportei, Por ti, tantas batalhas com alas travei, Por ti, contra gigantes e titãs lutarei, Por ser fragmento teu,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 Fragmento teu Posto isso Quero agora Que me digam no comentário Qual é O sentido Ou a diferença Entre a leitura e a declamação Qual é que prefere Ler ou declamar o poema. No meu ponto de vista, ponto de vista meramente pessoal, quando o texto é genuíno, sai de nós, a probabilidade de sabermos o texto de cor é grande. E assim, temos uma vantagem, ou mais, uma das vantagens é libertar outros sentidos, não termos que visualizar o texto para fazer uma leitura, certo? E logo, o nosso campo visual consegue fazer eye contact, ou seja, uh, contacto visual com o público. O que ajuda a prender a atenção de quem nos vê ou quem nos ouve e libertamos outros sentidos e membros membros não temos que ter nada nas mãos ou nenhum suporte logo temos as nossas mãos para acompanhar a declamação com a, a comunicação gestual certo? assim sendo conseguimos não só captar Atenção com o contacto visual, mas também passar a mensagem de uma forma mais libertada e também com a elegância necessária. Por favor, se ainda não é subscritor da alta definição poética no meu canal uh, carrega no like, subscreve e também carrega no sino para não perder os próximos vídeos. Partilhe, divulgue, que a nossa literatura agradece. Muito obrigado, até o próximo vídeo.